Lançamento da CB300F Twister E como vocês já devem ter visto foto dessa moto Eu vou trazer novas informações sobre a ficha técnica Data de lançamento e preço dessa moto Tá bom? Então acompanhe o vídeo até o final E eu vou querer saber de vocês a opinião é, O que, que você achou sobre essa moto que a Honda lançou eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários você acha que a Honda acertou ou a Honda errou mais uma vez Beleza, família? É o seguinte é, Você que está vendo esse vídeo, muito provavelmente já viu alguma foto Seja em Facebook, WhatsApp, Instagram Falando que a Honda anunciou o lançamento da Twister 300 E é o seguinte, família é, Na minha opinião a Honda acertou e acertou muito dessa vez. E olha que é muito raro eu falar isso, hein? Que geralmente a Honda não traz nenhuma melhoria para as motos, mas dessa vez a Honda acertou em cheio trazendo essa moto aqui pro Brasil, tá? Eu já tinha feito o vídeo semana passada falando da que possivelmente a Honda ia trazer no ano que vem a twister 300 e não deu outra família é, foi até inesperado esse lançamento ninguém estava esperando data de lançamento para quem quer saber quando que a honda vai trazer essa moto nas concessionárias aqui no brasil são data de, a previsão que a honda tem é para janeiro Janeiro Fevereiro de 2023 Eu acredito família Que já em janeiro já A Honda já vai estar disponibilizando Essa moto, tá? Acredito que assim que virar o ano A Honda nem vai trazer a Twister 2022 De fabricação modelo 2022 Eu Acredito que ela já nem Vai mais fabricar a partir de 2023 Essa Twister que a gente tem hoje Acredito que assim que virar o ano A Honda já deve lançar no site Essa Twister 300F, tá? Questão de cores. Ela tem três cores. Eu quero saber sua opinião também. Vou deixar as fotos para vocês verem aí, tá? É, tem a Twister da cor vermelha, que eu achei bem bonita. Tem a Twister da cor preta, que é bem bonita também. E tem a Twister da cor amarela, que também é bonita. Todas as cores eu achei bonita. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual você acha mais bonita? Se você fosse comprar hoje, qual que você escolheria? Qual cor? Comenta aí vamos ver qual que é a cor mais top. que pode ser que até que eu compre uma, né? Vou pensar nisso, porque essa moto é de parabéns. Outra novidade família, questão de preço. Muita gente quer saber o preço dessa moto. É, o preço dela, hoje a Twister tá 23 mil, reais em média, na concessionária. Essa CB Twister 300 cilindradas, possivelmente vai vir por volta de 28 mil, reais, que é o preço da... XRE hoje né provavelmente ela vem com preço bem próximo da XRE não vai ser uma moto muito acessível tá é não é para quem pensa ter uma 160 vai ser um degrau até que bastante alto né um degrau de 10 mil reais acima do Matista 160 zero quilômetro é né? um degrau acima e é uma, muito, uma moto muito top vou falar para vocês agora especificação técnica tá? É, ainda não é oficial Da Honda Mas o pessoal O que, que aconteceu ali atrás? O pessoal Que viu essas, essa moto Sendo lançada Tinha uma ficha técnica Tinha um papelzinho escrito Alguns dados da moto tá? Aí já vazou na internet um, Uma possível Ficha técnica dela E é praticamente igual A... Do modelo vendido lá na Tailândia. É o seguinte. Potência da moto, 293,5 cilindradas. É o um motorzão da Twister. É, não é o um motor da XRE, tá? É um é o um mesmo motor da Twister, um pouco com maior cilindrada, né? 293,5. Potência, mesma potência da, da moto importada Só que ela é flex Então ela é um pouquinho mais forte Ela tem 24,5 cavalos na gasolina E 24,7 no álcool Tá família? Motor flex A questão das marchas Quantas marchas que ela tem? Ela vai continuar com 6 marchas Muito bom Vai ser uma moto excelente para pegar a estrada Uma moto bem estável O pneu dela também é um pouquinho mais largo O pneu dela é de medida 110 70 Aro 17 na dianteira Roda de liga leve tá? Bem bonita Na traseira o pneu dela é medida 150 60 Aro 17 É um pneu Bem larguinho, muito bom pra fazer curva, pra pegar estabilidade na pista E é um pneu também tranquilo pra andar na cidade, tá? Dá pra andar tranquilo com esse pneu, ele é muito bom É, outra coisa, família, é como vocês viram nas fotos A Twister 300, ela é full LED Iluminação na dianteira e na traseira de LED E os piscas também são É o pisca da Twister, normal O painel dela é digital Se for o mesmo painel Da moto que é vendida lá na Europa na, Lá na Tailândia é, é, O painel vai contar com indicador de marcha Painel Blackout Super completo Marca velocidade, combustível é, A embreagem Deslizante Ainda não é confirmado A moto ela tem um banco bipartido Não é peça única Com certeza você vai conseguir Tem algum Algum lugar na parte traseira da moto Na onde você coloca a chave E tira somente A parte do passageiro do, do garupa da moto, né? Só tira a parte de trás. Família, a moto ela já conta vai contar com freio a disco nas duas rodas e freio ABS. Possivelmente não vai vir a opção de freio combinado. Deve vir somente freio ABS de série. É uma moto muito bonita. Vai chamar atenção para onde passa A única coisa ruim É... Que eu vejo nela é a questão do preço Não vai vir com um preço muito atrativo Mas em questão de moto Moto com certeza vai ser excelente Bonita é, Vai ter Uma economia boa, né? economia de 300 cilindrados Uma coisa que a Honda poderia trazer é a suspensão dianteira invertida É igual na moto lá na Tailândia Mas a suspensão vai ser normal Com certeza para deixar a moto mais barata Porque a suspensão invertida Ela é bem cara Mas é isso família Sabendo mais novidades Eu vou trazer aqui no canal então se inscreve, fica ligado aqui no canal, beleza? E não esquece de comentar qual cor você acha mais bonita. Fechou? Tamo junto, é marcha. Tamo junto. I